Se você é o pai ou uma mãe um com deficiência, é só respeitar o ritmo dos seus filhos, cada um a é cada um. Cuidado com que você vai falar sobre pessoas com deficiência. Isso pode nos magoar. Isso nós é outros também. Não é nem achar que trata da síndrome de Down, porque isso não é um coitadinho. Nós, como a síndrome de Down, não somos especiais.